Muito bem, muito bem pessoal, estamos de volta aqui, né? Estamos de volta aqui, é, hoje para fazer aí uma uma aula completa sobre como você instala o Inups Você instala o plugin, né? Que vai junto com o Inups E você configura aí o ao vivo aí da sua rádio, né? Inclusive aí para os dois painéis, né? Vamos demonstrar aí para os dois painéis, tanto você que trabalha como o Advance, com o Advance Host, né? É, que é terceirizado aí nós terceirizamos o trabalho e também pela Infantas, né as duas empresas que nós trabalhamos é, nós vamos demonstrar aí como configurar é, o seu ao vivo no Inamps vamos lá gente antes eu gostaria de pedir a você a sua ajuda né é você deixa aí o seu like nesse vídeo e também se você não é inscrito se inscreva aí por gentileza né para poder ajudar nós aí né que nós Estamos numa caminhada aí difícil, hein? Difícil. É, videoaulas ajuda muita gente no país, mas a maioria das pessoas quando vai assistir as videoaulas, ele cancela as propagandas que vai passando aí, né? É, mal saber que ele tá, ele tá acabando com nós, né? Você cancelando as propagandas, nós não ganha, né? Nós fica trabalhando de graça aí, ensinando você. Não faça isso não, se você é, faz esse tipo de coisa, não faça mais, você está prejudicando... É, o professor aí né está prejudicando nós aí né é que a intenção nossa é ajudar você é te instruir a fazer as coisas mas também nós precisamos ganhar um dinheirinho aí né para poder é, sustentar nossa família né então deixa as propaganda rolar direitinho quando você estiver assistindo as nossas aulas tá bom deixa seu like se inscreve aí direitinho e vamos que vamos né vamos que vamos vamos lá vamos localizar o Inamps aqui é, vamos para a instalação do programa do Inamps, para você que é cliente do professor Boina, esse tipo de, de, de programa você recebe gratuitamente, né? É, muito bem, vamos lá, é, deixa eu ver aqui, pronto, é o Inamps aqui, vamos instalar, né? Eu precisei desinstalar do meu computador para poder fazer essa aula, né? Já tinha instalado, é claro, é o mesmo computador que nós tocamos a rádio, mas precisamos desinstalar, está aqui. O Inamps tem muito gênio, gênio né? É, ô, ô Diego, tem muito gênio aí, né? para não, não falar jumento, né? Você não gosta de falar jumento, né? É. <risos> um abraço para você, viu Diego? Deus abençoe. É, muito bem, um abração lá pro irmão Milton também, né? Se ele estiver assistindo essa aula, é, nosso parceirão. É, o Val, a Thelma, quem mais aí? Marcelão, né? Ó oh, Marcelão, aquele abraço. Olha aqui, ó, em Numps, vamos instalar, né? Next, Next. É, você tem que tomar muito cuidado na hora de instalar esses programas aí. Tem cada enrosco aqui que eu vou te falar um negócio, ó. Presta atenção, Next, Next de novo. É, é, a língua enrosca da dentadura tem hora, viu Diego? Olha, mais um aqui, aí você começa a ficar esperto aqui. Você lê primeiro antes de instalar, viu? Lê primeiro, que se vai, senão vai um monte de programa enroscado. Ó, mais uma. Aqui você vai de, desclicar aqui. Tá vendo? Ó, somente o ícone lá no des desktop. É, que é Desktop. É. Mais um no meio aqui. Aqui você des desconecta tudo aqui. Ó, isso. É, senão vai vir um monte de programa enchendo a paciência. E agora instalar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, até o verdureiro tá saindo na aula agora, né? É, vou fazer o que, né? É, aqui é tudo lá, gravado, improvisado, e os homens acabam saindo no meio aí. Vou começar a cobrar cachê deles, né? <risos> é, deixa eu ver aqui, é mais? Deixa eu ver, ah tá, vamos lá. Vamos, vamos ver se já foi lá pra tela o Inamps, né? Cadê o bendito aqui? É, deixa eu ver aqui, como é que... Ah, tá aqui, vamos lá Aí vai sair essa plaquetinha aqui, né? Aí você não instala essa versão não, hein? É esse modelito não É aqui, ó Inups Classic Não, também não é É o moderno, aqui, ó É o último aqui, ó Isso, clicou em cima dele, você faz isso aqui, ó Tá? Aí, mais uma no meio aqui Desconecta aqui E finaliza aqui, pronto Women. It really whips the ass. É, pelo amor de Deus, né? É a jumenteira aqui que eu vou te falar, viu? É, fica, é, parece que é um carneirinho, né? Que é um carneirinho é, que fica uivando ali, né? Uivando nada, né? Carneiro não uiva não, né? Como é que eles fazem, então? É, faz meia, né? Tá certo, hein? É, deixa eu ver aqui. Onde é que nós vamos achar o plugin aqui, né? Nós temos... Instalar o plugin dele para poder funcionar direitinho. Vamos lá, acho que tá aqui tá, né? Ó, aqui, ó, Vamos lá. Programas, tá cheio de programa aqui, ó. É o Showcast DSP 1.9. É esse que é o plugin, né? Se você colocar outro aí, não precisa nem me perguntar, que aí não me responsabilizo, né? É, tem uns monte de gente aí né, que coloca um monte de porcaria, instala um monte de porcaria aí para me perguntar como é que funciona. Né? É, eu trabalho com os programas da empresa e entendeu? Erro, tal, tal, tal. Programa, papapá, vamos que. Anular, repetir, repetir, repetir, anular. Tá. O que, que é que deu erro aqui? tá, Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que, que é que deu erro? Vamos lá. Next, vamos lá. Não era para ter dado erro. Ignorar? Não. Anular. Vamos lá de novo, né? Vamos ver o que está acontecendo. Extrair Shootcast DSP. Tá. Agora sim, ó. Você clica não. Tá. Instalou. Pronto, pronto, vamos lá agora né, tá tudo instalado, o plugin gente, você instala, mas não vai ver ícone na tela nem nada, né? Você vai ter de vir aqui ó, opções, vai abrir essa tableta aqui, ó, essa, esse painelzinho, você vai vir aqui ó, DS, DSP Efeitos, clica duas vezes, olha aqui ó, pronto, olha o Inamps aqui, ó Agora sim nós vamos configurar ele né Vamos configurar ele com esse painelzinho. Esse painelzinho é uma benção. Vamos lá. Tá, vamos lá buscar lá o painel da, da Infantasy Fantasy. para configurar. Nós já temos lá um stream aberto, né? É, ele tá dando um pouquinho de trabalho esse painel ultimamente, né? Que eles mudaram um pouquinho o sistema de trabalho. E ultimamente tá dando um trabalho Enganado né sou? Pelo amor de Deus A gente que é da roça Já comeu muita abóbora Na vida Na hora que o pessoal muda tudo sem avisar É um problema sério Eita computadorzinho tá Travando o que, que é isso ali, rapaz Pelo amor de Deus hein? Que tribulação que é essa É tá Tem de ir devagar né Também né Eu tô tentando ir e rápido demais, né, vamos lá, agora sim, né, painel da Infantasy, vamos pegar a antiga rádio Pequeno Rebanho, né, e tem gente que é aventureiro, né, é, tem gente que é aventureiro, esse camarada aqui pegou essa rádio aqui, E dando um de título na frente, né, dizendo que é pastor e tudo mais, mas eu, para mim, título não vira nada, né? Se a pessoa não tiver uma determinação na vida, a pessoa quando vai montar uma rádio, ele tem que ser determinado a, vencer, a ser vencedor, né? Ele começa no meio do caminho, ele vê que está tendo dificuldade e já larga, né? Isso é, são pessoas que nasceu para ser derrotado, derrotado. para mim não, não me serve nem um pouco. Deixa eu ver aqui, gerenciar DJ, deixa eu ver aqui, agendar, agendar, agendar, aqui, você vem aqui, ó, gerenciar DJ. Vamos até cadastrar aqui com o mesmo nome que estava, só para fazer um exemplo, né, que depois que eu cadastrar eu vou deletar esse string aqui, né. Senão o homem é perigoso na né, querer me processar ainda, né, tem pessoas que, uma ignorância fora do comum, né. A gente tentou ajudar a referida pessoa, uma pessoa super ignorante, só porque disse ser líder de uma igreja. Para mim não me interessa, não me vale de nada. Eu, eu, eu, a única coisa que me vale é ser servo de Deus, né? servir o Deus Altíssimo. A pessoa ter, é, servir uma placa, para mim não me interessa. Deixa eu ver aqui. É, vamos colocar aqui uma senha pequena. Você pode escolher aí a, a senha que você vai usar. Pequeno. Aqui. 1970. 1970. Isso. Agora cadastrar. É uma pequena senha, né? Coisa. Você pode pô, colocar aí o, o que você achar melhor, né? Mas aqui, eu coloquei aqui a, uma pequena senha. Somente para a gente. Colocar o sistema no ar Aqui você pode notar aqui que Está no DJ né, transmitindo A nossa intenção é, ter, é colocar para transmitir ao vivo Vamos lá então Se não der crepe igual da outra vez né, Porque esse painel aqui estava dando uma trabalheira danada para entrar no ar né? Espero que não nos dê trabalho desta vez Vamos lá Primeiro você coloca aqui a senha de conexão copia né copia aqui no passaporte você vem aqui e copia a porta do dj deleta aqui evidentemente né coloca aqui aí você vem aqui ó informações você vai Pegar aqui e copiar o servidor. E colar aqui. Dá uma chegadinha para cá, né? E vamos ver aqui mais. 48, 32. Configurado. Ótimo. Pronto. Exatamente. Vamos agora desligar esse inâmps para ver se ele pegou a senha. Vamos ligar novamente. Para ver se ele realmente pegou a senha configurada. O está dando um probleminha aqui, né? Deve ter sido na hora de instalar ali, né? Não era para estar dando esse problema, né? Mas vamos desligar novamente aqui para ver se funciona agora o Inamps. Vamos lá. Tá, até então, cessou o problema do Inamps. Agora, vamos dar uma reiniciada nesse painel. Você desliga o sistema. Vamos reiniciar. Tá, agora é ligar. Vamos ligar o DJ. Vamos torcer, né, para que agora não dê nem algum. Não dê algum conflito, né? Principalmente porque estamos. Aí, ó. Não deu conflito, não. Muito fácil, né, gente? Muito fácil. Aqui você pode conferir comigo aqui. Ó. Ao, transmitindo auto-DJ. Mas você está ao vivo aqui, ó. Som. Alô, som. Você está ao vivo. Som. É. Estamos ao vivo, só. Aqui pela, pelo stream, né? Ó. Enquanto estiver contando esse reloginho aqui, você está ao vivo Agora vamos, vamos só fazer um teste, vamos desligar o Inamps Para ver se não deu um conflito do, que deu a outra vez Vamos atualizar esse aqui Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho Para ver se deu tudo certo É o painel da Infantasy, viu gente? Você que trabalha com o painel da Infantasy tá. Não não deu problema algum. Vamos lá de novo ligar o Numps para ver se entra normal. Ah lá, ó, entrou sim. Entrou normalmente. Tá? É dessa maneira aí que você liga o ao vivo da dos painéis da Infantas, né? Tá aí, ó. Tá vendo? Maravilha, né? Muito bem. Tá, vamos lá, agora demonstrar aí como você liga é, o painel, o painel lá da, da Advance Hosting, né? Vamos para Advance Hosting, vamos lá. Vamos entrar novamente lá a parte da Advance. O pessoal critica muito eu, que eu tenho muito ícone no meu computador, né? Mas você que é criticador, gosta de ver a vida dos outros... É, o meu computador é para trabalho eu não gosto eu não, não faço joguinhos por isso há muitos ícones não tenho tempo de ficar perdendo e ficar limpando o computador né para você que gosta de criticar os outros é, deixa eu ver aqui depois as pessoas falam que eu sou muito grosso falo demais né mas tem pessoas que perdem tempo para tudo né só não perde tempo ajudar as pessoas né é muito pouca gente ajuda um ao outro só mas para infernizar a vida das pessoas tem demais. Vamos lá. Esse aqui é o painel da Infantas. inclusive da minha própria rádio, né? Vamos configurar. Vamos fazer a configuração. em está vendo aqui, ó? Aqui gerenciar DJ. Eu já fiz uma senha, igual eu fiz na outra lá, ó. Está vendo aqui, ó? Aqui é cadastramento e tal. Aqui já tem né? A senha cadastrada. Aqui é muito fácil, sem rolo, sem rosco. Eu vou copiar aqui senha de conexão. Inclusive vou tirar esse sistema aqui que eu pus, né? Senha de conexão vou deletar aqui. Vou pegar aqui porta porta do DJ. Tá. Porta do DJ. E agora eu vou vir aqui em cima E vou pegar aqui A porta Não, a porta não, né? Vou colocar aqui Pegar aqui o, o servidor Pronto O servidor Vou deletar aqui e colocar no lugar Tá, como eu estava... Sistema no outro, vamos lá. Vamos desligar o Inups e agora vamos ligar novamente para ver se funcionou normal. Muito bem, gente, é muito bem. Você que está aí é, estranhando, né? Você que está ligado na Saudade do Sertão, nós estamos gravando uma vídeo aula é, no nosso painel e estamos aí entrando um pouquinho aí. Já já a programação volta ao normal, viu, gente? Nós estamos aí gravando. E usando aí o sistema da Saudade do Sertão ao vivo, tá bom? Já já a sua programação volta ao normal, fique tranquilo, fique tranquilo que daqui a pouquinho a programação volta ao normal aí na, no, no DJ automático, tá bom? Muito bem, gente, é isso aí, né? É para você que está aí é, vendo a minha videoaula, eu vou até jogar já para o DJ automático a Rádio Saudade do Sertão, clicando aqui. Isso, vamos lá, vamos clicar aqui, né? É, que já parece que o sistema está travando aqui. É, travou tudo aqui, vai dar um engastar e dá nada. olha que maravilha. É, o computador tá, tá dando um probleminha. É, muito uso, né? Muito uso, geralmente, na hora que trava, trava na hora errada. né uma maravilha. É, muito bem. Vamos ver se a gente consegue sair do Inamps aqui, né? Isso não era para acontecer, mas é porque eu abri muitas páginas todas aos, ao mesmo tempo. Pronto, saiu, já normalizou, né? Deixa eu só atualizar esse painel aqui para ver se realmente foi para isso. Foi para o DJ automático, né? É, foi para o DJ automático. Deixa eu ver como é que está o gravador aqui. 19 minutos. Gente, é assim que se coloca a transmissão ao vivo no ar. Da sua rádio, tá bom? É tanto pelo a Infantasy, né? Que é o, no, é o nosso painel recente, como pela Advance, que também nós temos aí contas pela Advance Hosting, né? Você que está aí pelo canal do professor Boino, obrigado aí pela é, a sua audiência, né? Nem é audiência, mas para você que está acompanhando a nossa aula, que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever no canal, nos ajudar, compartilhar nossas aulas. Tem outros vídeos aí também que você pode fazer um ótimo proveito. Que aqui nós não, não colocamos vídeos porcariadas, é, piadinhas, essas coisas aí. Não trabalhamos com isso. Trabalhamos apenas com coisas profissionais, tá bom? aquele abraço e até a próxima oportunidade é, de estar aqui novamente com você, fazendo aquela videoaula especial. Tchau, gente!